Bem-vindo ao Herói de Hoje, o canal que conta a história do seu personagem favorito. Eu sou Jonathan Maia e hoje você irá conhecer a história do eletrizante Maxwell Dillon, o super vilão Electro. O Electro surgiu na revista The Amazing Spider-Man número 9, de 1963, onde foi contada a sua história de origem. Maxwell Dillon era um eletricista que trabalhava com manutenção de fios de alta tensão. Um dia, em seu trabalho, ele subiu até o topo de um poste para conseguir resgatar um colega também eletricista que ficou pendurado, quando de repente o impossível acontece e ele é atingido por uma intensa descarga de energia. Curiosamente, Maxwell acaba sobrevivendo a essa experiência, sem nenhuma sequela, e ainda faz uma feliz descoberta. Agora, seu corpo era capaz de conduzir eletricidade com uma facilidade absurda, e além disso, aquela carga fez com que agora ele tivesse energia suficiente tanto para lançar rajadas de eletricidade, ou até mesmo para poder controlar quaisquer dispositivos eletrônicos. Entretanto, o nosso personagem funcionava como uma verdadeira bateria de energia, e assim, o seu poder não era ilimitado, fazendo com que para ele estar em seu potencial máximo em uma batalha, ele precisasse se recarregar. Para isso, ele roubou bobinas de Tesla das indústrias Stark, conseguindo dessa forma ter energia suficiente para se recarregar e poder destruir toda uma cidade. Com suas novas habilidades, Maxwell decide então entrar na vida do crime e obter fortuna causando caos na cidade de Nova York, roubando diversos bancos. E dessa forma, ele cria um exoesqueleto que o ajudava a conduzir a sua energia, além de um traje colorido, adotando o codinome de Electro, o mestre da eletricidade. Iniciando a sua carreira como supervilão, Maxwell se especializou a realizar roubos a bancos e a carros fortes, acumulando cada vez mais dinheiro. Em um de seus roubos, ele acabou assaltando o banco de Nova York, no dia que JJ Jameson, o editor-chefe do jornal Clarim Diário, estava no local. Assustado com aquela elétrica ameaça, Jameson fica mais surpreso ainda quando Electro chama pelo seu nome e foge do local, escalando as paredes de um prédio de segurança. Tentando entender como o vilão sabia o seu nome, Jameson junta as peças do quebra-cabeça e consegue, finalmente, desvendar a identidade do Electro. Ele era, na realidade, o Homem-Aranha, que estava se disfarçando para poder cometer crimes porque ele era um falso herói. Sinceramente, essa premissa é meio absurda, já que o Jameson aparece toda hora na cidade, tem vários posters dele, então qualquer pessoa saberia que ele é o JJ Jameson. E não só o Homem-Aranha sabia que ele era o JJ Jameson. Mas enfim, a notícia chega até Peter Parker, que fica imensamente irritado ao descobrir que estão ligando o Homem-Aranha ao Electro, sem motivo nenhum. Assim, o nosso jovem fotógrafo vai até o Clarim Diário, onde conversa com seu chefe, JJ Jameson, que diz... Que o Homem-Aranha é uma ameaça. E pede fotos do Homem-Aranha. Eu quero fotos do Homem-Aranha na minha mesa agora, Parker. Peter, então obrigado a sair logo do local. E coloca o seu traje heróico. E vai por aí se balançando pelos prédios da cidade. Quando finalmente, encontra o Electro. Posicionando sua câmera em uma posição estratégica para conseguir tirar fotos. O herói entra em combate contra o vilão. Mas é rapidamente derrotado. Com uma imensa descarga de energia. Derrotado. Peter tem que levar as suas fotos para Jameson, pois precisava do dinheiro para a tia May. Entretanto, as imagens da derrota humilhante do Homem-Aranha são vistas por JJ Jameson como provas de que o Electro era na realidade um Homem-Aranha, já que Peter não conseguiu fotografar os dois personagens juntos no mesmo local. Enquanto isso, Electro ataca novamente, dessa vez utilizando suas rajadas de energia para abrir um buraco na penitenciária, e assim incitar uma rebelião generalizada no presídio, entre presos fugitivos e os guardas. Com o caos instalado por Electro, o Homem-Aranha é obrigado a agir, e surge para salvar o dia, começando a lutar contra os presos para tentar conter a rebelião, indo direto ao encontro do causador de toda a confusão, o Electro. Assim, um intenso e combate se inicia. Electro tenta atacar em cheio o Homem-Aranha, mas dessa vez, o herói estava pronto para lutar contra aquela ameaça elétrica, atacando ele com botas e luvas de borracha, estando agora perfeitamente isolado contra suas descargas de energia. Sem conseguir ferir o escalador de paredes com seu poder, o Electro acaba sendo derrotado em combate, quando o Homem-Aranha usa uma bangueira de bombeiro para lançar água no Electro, dando tempo suficiente para nocautear o vilão e levá-lo direto para a cadeia. Com um dia salvo mais uma vez pelo Homem-Aranha, Peter leva as fotos do combate entre Electro e Homem-Aranha para JJ Jameson, que fica surpreso em saber que eles não eram na realidade a mesma pessoa. Dessa forma, ele é obrigado a publicar as novas imagens, admitindo o equívoco, mantendo o status do teioso como o grande amigão da vizinhança. Derrotado pelo Homem-Aranha, Electro passa a nutrir um gigantesco ódio pelo herói, e por conta disso, ele se aliam aos supervilões Mistério, Dr. Octopus, Abutre, Homem de Areia e Craven, o Caçador, para juntos conseguirem ter uma chance de dar um fim ao Escalador de Paredes. Se sozinhos eles já causavam, imaginem todos juntos, pois agora eles teriam uma chance maior de derrotar o Homem-Aranha. E nesse momento, surge a equipe de supervilões conhecida como... O Sexteto Sinistro. Atacando o Homem-Aranha em um ataque coordenado, um a um, cada membro do Sexteto acaba sendo derrotado pelo herói. E nem os poderes de Electro foram suficientes para derrotar o Escalador de Paredes, que agora contava com um novo traje, completamente isolado contra energia elétrica. E assim, conseguiu com facilidade derrotar o nosso vilão de hoje. Entretanto, essa não seria a última aparição do Electro que voltaria em outras ocasiões a atrapalhar a vida do Homem-Aranha e de outros heróis, como, por exemplo, na vez em que lutou contra o herói de House Kitchen, o Demolidor, o Homem Sem Medo. Um intenso combate é travado entre o herói e o vilão, e mesmo sem possuir nenhuma das habilidades do amigão da vizinhança, o Demolidor também prova que é espetacular, conseguindo derrotar a ameaça de Electro. Sendo um dos vilões mais conhecidos do Homem-Aranha, o Electro possui a habilidade de lançar rajadas de eletricidade e ainda pode controlar dispositivos eletrônicos, fazendo dele um gigantesco problema a ser combatido pelo nosso teioso. Aparecendo em algumas mídias, o Electro está presente no desenho Homem-Aranha Série Animada e também está presente no filme O Espetacular Homem-Aranha 2, a ameaça de Electro, com seu visual dessa vez sendo inspirado na versão do Universo Ultimate da Marvel. No Universo Ultimate, o Electro é ainda mais poderoso, tendo sido criado após um experimento realizado por Justin Hammer, o inventor antagonista dos quadrinhos do Homem de Ferro Tony Stark. Como resultado dessa experiência, Maxwell agora poderia controlar energia e também criar energia da forma que desejasse, não funcionando mais como uma bateria, mas sim como uma fonte de poder elétrico inesgotável, tornando-se um oponente ainda mais perigoso e uma ameaça a ser enfrentada pelo Homem-Aranha e até mesmo por outros heróis. Recentemente, Maxwell Dillon foi substituído quando Francine Fry assumiu o posto como Electro, cometendo crimes contra a cidade e atrapalhando a vida do amigão da vizinhança, conforme mostrado na revista Amazing Spider-Man, volume 4, número 17, de 2016. Mas e você, jovem herói? Acha o Electro um dos vilões mais legais do Homem-Aranha? Então deixa, por favor, um like nesse vídeo, se inscreve em nosso canal e torne-se você também um herói de hoje, ESCARAPLASH! Eu já fiz vídeos de outros vilões do Homem-Aranha, e você pode conferir clicando nessa playlist que tá aparecendo agora na sua tela.